Fazer. Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se tomou você lembra o que aconteceu? Não lembro é que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já o que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Do Sul. Não esquece que o Chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi o Chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu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 Então, matar os braços com facilidade Tem um tempo que eu não rima, mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu exploro o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater, tá ligado? Que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que cê não rima Demorou, então agora você perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá despreparado mas eu fui eu tô despreparado, com certeza eu faço autoestima É quando tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora você tá lindo o combate Então você pode ficar bem tranquilo Aumenta seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os não tem é passado falou Que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga, eu esquivo Porque o progresso dos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você vai perder vai dar batida eu conto de agora E agora eu apago você Só um agulho você tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso dos outros Não te serve de inspiração você vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é proceder Tipo de MC que só fica puto Com o progresso dos outros Favela, me cê. Não me Eu só falei que não agrega na vida eu posso pegar como uma inspiração pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julga por você Mano, sabe que minha rima é linda Por que, que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Mano, Por isso que se repassa Chama de jovem que eu sou jovem Até que te atrapalho passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo 29 Mas mano, minha tribo é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo mandando que o bom que é como mandar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 Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando minha lata. Meu parceiro, o pente tá comigo, suas rimas cê não tira ela da tiara. Então, pega o peito de gato, vê se faz a rima louca. Na gruta de peito caso. tá fudido que hoje é sopa. Sabe que. Fala pra mim, ah, Só que tô brabo, mano. Sabe que cê tá fudido, cê falou. O back não tá que não é noca, nenhum rasgo comigo. Eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, aí, Você já vai se fuder A do peixe tu escutou vai escuta até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia Eu só bota forte a rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido Aquela salva de palmas, família Aquela salva de palmas Gay, gay, gay Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe Depois dela é. Que não importa, aqui é sem ladainha Mas para acabar minha história Difícil a fazer, melhor que minha é é é arrogante, mas você não entende Pois é arrogante, por isso que rima a erro. Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho mas não sabemos só contra a minha não sou arrogante também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas, oh! você, mas eu vou Agora ah! o teu espelho tá quebrado É sete anos de azar Pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da verdade. Não sei quem se nascer é arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle Dá uma dica de freestyle, eu vou te matar Quem é humilde de verdade nunca vai provar Já que tá bom em dica e tão bom de MC me dá uma dica de como ir embora daqui Casa, você ah! vai casa. Eu o tá que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, né? vacilão Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão oh!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 você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Eu também se escuta que eu piada com você Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender Ei, então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa 17 anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa é a realidade, um amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu eu tô na rima certeira, que não tem mágoa. É a pistolinha de água que eu que serve pra sujeira. Ah! Então eu tava com você, meu parceiro. Então bota a o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira, pra limpar esse tapete. Sempre ganhei de você, nunca joguei estúdio. Sempre eu joguei limpo. É por isso que a é verdade, como o barulho você é pirata, eu é sinto. Você é muito fraco, é revelação do ano, não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título desde o dia que eu pisei na sua cabeça. Uh! Aula, sua Aula,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 É nós falou Rima o HD aqui.